Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde. Nossos encontros de segunda-feira era para ser 19h30, mas a internet tem essas coisas que acabam nos deixando doido. Tipo, mudar a senha do negócio, né? Fiquei sem senha, tive tipo, que pedir senha. E vocês, como é que estão? Todo mundo logado aí, treininho em dia... Semana passada foi mais uma semana verdinha, tudo feito, tudo planejado e executado. Ah, rapaz, sabe que esse é o segredo do sucesso, né? A consistência nos treinos, você conseguir encaixar os seus treinos. Não adianta nada planejar o plano perfeito se não tiver a execução perfeita, mas a vida não é perfeita. É interessante a gente sempre entender que a gente tem que fazer o que é possível e não ficar... Se martirizando pelo que não foi possível. Não deu para fazer na semana passada? Concentra, dá uma olhada, vê o que, que você errou, vê o que, que pode ser ajustado para que você consiga executar isso nessa semana. Beleza? E sempre uma progressão, sempre rumo à corrida perfeita. Vamos nessa. There is no finish line, como vocês estão. E só lembrando, manda perguntinha no balão, beleza? para que eu possa selecionar, não, não vou selecionar nada, eu vou ler todas que estão lá, beleza? E tirar as dúvidas com o que eu puder ajudar vocês, Tô tentando sempre contribuir com a corrida. E lembrando que se você quiser mais informação sobre corrida, se você quiser de uma forma mais organizada, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita, tanto na Google Play, ou então, na Google Play? É, Google Play, Ou então na Apple Store, vai lá, Corrida Perfeita. Tem o nosso aplicativo, versão gratuita. A gente sempre busca trazer informação de qualidade e de forma gratuita para todo mundo. Beleza? Vamos lá então. Tem alguma pergunta? O Cristian Romeu já entrou aí na parada, o Vasco seco também. Pô, o Vasco, hein? Que tristeza, hein, Vascão? Mas o cano meteu um golaço nesse sábado, hein? Aí, não tem pergunta, eu vou desenrolando aqui. Bom, vai, Karine quer falar comigo o vídeo? Vamos ver então, Karine. Quero ver se você aí, o Alfredo tá com o dono quadril. Você para é pra carnaval, Alfredo? O que, que foi, rapaz? Facite plantar. Aí sim, Emerson, dá-lhe fogão, moleque. Vamos juntos. Pronto, chegou aqui a primeira pergunta do Corre42, Ivanzinho. Minha esposa quer correr a São Silvestre esse ano. Ela só corre 3 km. É possível chegar até os 15? Claro, Ivanzinho. Claro que é possível. A gente ainda está em fevereiro, cara. Dá para a gente evoluir de forma bem progressiva, gradativa e segura para esses 15 km Agora. Se a sua esposa estiver pensando em ganhar as quenianas, ou então da elite brasileira, aí o bicho já pega, já muda de figura, beleza? Porque se for só para completar, tá tranquilão. Inclusive, a gente tem um plano lá no Corrida Perfeita para isso, tá? Para os treinos, para a programação, para o planejamento, de acordo com as suas possibilidades de treino, os seus dias, né? E principalmente de onde você está saindo, para fazer esse cronograma de treino certinho. Mas infelizmente a gente ainda não tem o plano para você ganhar uma São Silvestre em 10 meses. Não é, 10 meses. <risos> tá. Foi mal aí, mas a gente pode ajudar ela a completar com saúde. Então vamos junto. Baixa o aplicativo do Corrida Perfeita e entra pro clube, cara. Valeu, obrigado pela pergunta. Bom, o pessoal não está muito afim de pergunta não. Olá, mete a pergunta no balão, mano. <risos> Olha, chegou aqui mais pergunta. Bota no balãozinho, Amador Neto. Amador é para botar pergunta, cara. Boa noite, não dá não. <risos> Lira Suzette Andrei, sou sua fã. Me dá uma dica para eu conseguir ter foco para treinar sozinho. Pô, valeu pela confiança, viu? Lira Suzette Suzette Lira, cara. O um grande ponto para a gente ter foco para treinar sozinho é você ter uma não sei se é confiança mas é é crença eu acho que é uma certeza sobre o seu propósito com a corrida digamos assim é você tem um propósito você tem a razão do porquê você está executando aquilo e aquilo você quer sacou por que, que você quer isso por que que você inventou esse negócio de correr na sua vida seja para melhorar a sua saúde seja para um, um melhorar um índice para conquistar uma vaga para explorar coisas que você nunca explorou ainda mas é tudo uma questão de disciplina, de você conseguir agregar isso à sua rotina de vida, você colocar nos seus momentos que você tem. Não é questão de botar em momento livre. Ah, se aparecer um momento livre, eu vou correr. Não. Já bota durante a semana, a sua programação semanal, quando que você vai correr. Você já deixando isso bem claro. Qual é o momento da corrida, você já se programa para fazer. Ó. Tá? E outra coisa, quando você vai correr treinar sozinha, né, eu não recomendo treinar totalmente sozinho. Né? Eu sempre recomendo que você busque um profissional de educação física para te auxiliar nesses treinos. Beleza? Para prescrever o treinamento para você correr um risco menor de se lesionar. Tem uma programação de treinamento certa. Outra coisa, quando a gente está treinando sozinho, muitas vezes a gente não precisa estar necessariamente sozinho. O seu treino em si pode ser solitário, mas você pode ter aquele grupo, aquela comunidade de corredores que ajudam, te suportam no seu dia a dia de treinamento, para tirar suas dúvidas, para trocar ideias sobre os treinos um do outro, para ter objetivos comuns, digamos assim, uma prova-alvo daqui a três meses, dois meses, no qual vocês vão trocando ideia. Cada um faz o seu treino no seu, na sua cidade, no seu lugar, no seu bairro, mas tem um foco, um objetivo comum de encontrar na prova de confraternizar, de chegar lá naquele, naquele objetivo comum. Beleza? Então, o treino parte principalmente da sua disciplina pessoal, de você entender o que que você quer com a corrida, que você vai executar isso ter é bem claro na sua mente. E depois que você pode ter realmente uma, uma rede de apoio, por assim dizer, para te auxiliar nos momentos difíceis e nos momentos bons também da corrida para você saber que você não está sozinha nesse mundão da corrida Outra coisa é seguir pessoas bacanas, uhum. é, tipo Corrida Perfeita, ou então André Ascari, Instagram Estou <risos> Ou então se encher dessas informações da corrida porque querendo ou não, está sempre permeando a sua cabeça a ideia da corrida do, dos porquês da corrida, de motivação tudo mais isso vai juntando a sua cabeça porque não adianta nada você querer treinar é só andar com um amigo que quer saber de balada, né? aí fica difícil você treinar sozinho mesmo, beleza? bom, Lira Suzette, espero ter te ajudado. galera, mande perguntas aqui, beleza? no balão. O oh, Emerson Messi, meus batimentos chegam a 199 quando estou em 80-90%, é normal? Bom, Emerson, se você já está sabendo que isso é 80%, 90%, é porque você deve ter feito uma avaliação para entender o que é o seu 100%, beleza? Algumas pessoas apresentam realmente batimentos mais altos do que a norma, ali, por assim dizer, né? aquela ideia que tinha antigamente assim, 220 menos a idade, né? Para ter uma noção do que seria o 100% do batimento cardíaco de cada um. Então, nesse sentido, se você não fez o seu teste de esforço, né, principalmente com os eletrodozinhos lá no peito, para ver a sua frequência cardíaca certinha, ver como é está o seu coração, ou então até mesmo com a troca gasosa, fica bem bacana, eu aconselho você a você realizar para você realmente identificar quais são os seus batimentos, as suas zonas, para saber o que é seu 80% ou 90%, para você buscar encontrar o seu 100%. Aí sim você vai saber se isso é o seu normal, beleza? Espero ter te ajudado, Emerson. Vamos lá, o André Biora. A respeito do exame de esforço, eu sei se exagerei nos 20 minutos se no final eu infartar. Tá? <risos> Qual é o limite? <risos> Bom, eu não, não, nunca vi dentro de uma situação desse teste de esforço de pista, né, alguém realmente infartar, não tenho não é nem questão de ver, de relatos, de, de ser algo realmente recorrente, de pessoas morrer a morrer é, por conta do teste de esforço. Eu sei que o nosso corpo, ele tem é, mecanismos que nos apagam para nos proteger, né, então seja tontura, seja realmente um desmaio, uma perna que fica dura, alguma coisa esse tiro você vai perdendo as forças antes de infartar, né? essas questões todas. Então, o seu o limite é o limite da sua força que você consegue imprimir, beleza? Só que é interessante a gente ir sempre fazendo o esforço, para a gente reconhecer como é que o nosso corpo se comporta num esforço, para saber do limite para entender qual que é o limite atual, pra... porque os limites que a gente se impõe, tanto psicologicamente como fisiologicamente, eles têm uma certa flexibilidade, né eles podem acabar se alterando no momento. Então, muitas vezes a gente atinge um certo limite, a gente percebe depois que a gente diz esse limite, Pô, esse limite já está um limite, né? eu consegui um pouquinho mais. Então, você vai identificando, porque, por vezes, para você saber esse limite do esforço né, que a gente está é, é acontecer alguma coisa no seu mesmo que você não está esperando. Tipo, opa, é normal eu me sentir desse jeito aqui nesse momento, mas isso aqui que eu estou sentindo, o coração, uma fraqueza, um desfalecimento, uma perna paralisada, isso já não é normal. Então diminui e desliga. Isso já soube, já encontrou um novo limite, por assim dizer. Né? Dificilmente a gente consegue apertar o nosso cérebro a ponto de. De ir pra morte, sacou? o nosso cérebro ele vai ter uma um maneira de te desarmar um pouquinho antes, beleza? Então, vai na fé, mete o pé, erga essa cabeça, vamos né? <risos> embora, vai dar certo. Miriam, André, vamos nessa, cara. Não infarta, não, cara. É... Anderson13 Santos, qual dica você dá para manter a consistência na corrida? Pô, Anderson, um bom planejamento. Como eu falei anteriormente do, do treinar sozinho, né a consistência na corrida vem de um bom planejamento. Por que eu digo um bom planejamento? É, não. E a execução também, claro. Uma boa execução. Você tem que planejar e executar de maneira adequada. Porque isso vai diminuir o grande ladrão, digamos assim, da melhora da performance. que é o um grande ladrão? As lesões. A falta de consistência. Né? Então, um atleta que se machuca constantemente, dificilmente ele consegue... Ter a consistência e evoluir no seu treinamento. Então, um bom planejamento e execução são primordiais para você ter uma boa consistência nos seus treinos. Aí vem a questão da organização da sua semana, encontrar os melhores horários, o planejamento e a disciplina para você executar, para você se manter consistente na corrida. Uma coisa muito interessante que eu sempre indico a todo mundo é que você tenha provas-alvo ao longo do ano, não apenas uma prova. Pequenos objetivos também, e a prova, não precisa ser realmente uma prova, seja um objetivo de Pô, daqui a dois meses eu quero estar correndo um quilômetro para baixo de cinco Daqui a três meses eu quero estar correndo os meus cinco quilômetros para tanto Eu quero que minha frequência já trabalhe nessa mesma distância, nesse esforço, de uma maneira mais baixa Então você vai alcançando, ou então delimitando, né? colocando deadlines, chegadas para você para você ir se motivando ao longo do tempo, até você chegar ao seu objetivo maior, beleza? E assim você vai encontrando essa consistência. Além de que um grupo de corredores vai te ajudar muito a se manter motivado ao longo do tempo, para te manter mais consistente. E onde que você encontra tudo isso? Lá no Clube Corrida Perfeita. Se ainda não sabe, baixa aí o aplicativo do Corrida Perfeita, tanto na Apple Store quanto na Google Play. Você vai encontrar a Corrida Perfeita Espero ter te ajudado antes Vamos nessa, cara. vamos treinar direitinho E atingir todos os objetivos com a corrida é... Deixa eu ver aqui Amador Neto Vou conseguir a minha Corrida Perfeita? <risos> Deus quiser, Amador Com certeza A Corrida Perfeita é aquela que você se sente inteiro nela né? Que você fez o que você podia fazer naquele momento né? E assim a gente vai tocando Os nossos treinamentos Rumo à Corrida Perfeita porque é sempre um processo, a perfeição é uma busca, não um ponto final. Vamos junto, a gente tá aí para te ajudar, cara. Jonathan Angelo, meu amigo, pode indicar algo para tratar a tal fascite plantar? Jonathan, um bom tratamento você vai encontrar junto a um fisioterapeuta, tá? O que o fisioterapeuta normalmente eles vão passar? É uma questão de fortalecimento dos músculos intrínsecos do pé, fortalecimento de panturrilha e soltura, digamos assim, é massageando ali a sua fáscia para diminuir essa tensão, né? para distensionar a face no seu pé e diminuir essa tensão, né? essa inflamação na face, que é fácil de plantar, beleza? Mas é bom sempre observar qual que é o seu caso para você saber qual que é o tratamento mais adequado, beleza? Uma das coisas que eu sempre indico às pessoas é para observar durante o seu dia Como é que está posicionado os seus pés Quando você está sentado, se está muito na ponta do pé Se você fica forçando muito ali o seu tendão calcâneo, pernas cruzadas Porque isso mantém intenção tensão maior ainda Toda a parte baixa ali do seu pé Toda a sua fáscia, por assim dizer Isso pode acabar ainda estressando mais o seu pé Facite, -se beleza? Espero ter te ajudado mas, se possível, busque um fisioterapeuta para te orientar melhor. É, Luiz César Menezes, natação, começo, com, começo caminhada e depois corrida. É, eu não entendi muito bem, Luiz César Menezes, qual que é a pergunta? Natação, começo caminhada e depois corrida? Acho que deve ter tido algum problema aí no, no corretor. Acho que não deve ter sido natação, né? Começo caminhada e depois corrida. Bom... Pegando essa pergunta aqui, e trazendo uma resposta talvez não seja a resposta da pergunta, é bom a gente entender que a caminhada, tem um pa... a caminhada é um padrão de movimento diferente da corrida, beleza? São movimentos diferentes, um você tem o duplo contato dos pés o tempo inteiro, no outro você tem uma fase aérea, né? um pé depois do outro. E isso traz uma dinâmica diferente na nossa biomecânica. A corrida não é uma caminhada rápida. Beleza? É bom a gente entender isso. Mas partir de, da caminhada para ir para uma corrida depois, isso vai trazendo um certo condicionamento é, cardio-respiratório para a gente. A gente vai melhorando né, a nossa condição física, onde que traz uma nova capacidade para esforços maiores. Então, você não está fazendo nada, uma caminhada já te deixa cansado, então começa estendendo essa caminhada para você melhorar a sua condição física e depois Vai aos poucos, intercalando uma corrida, com caminhada, isso tudo pode ser um bom processo. Mas é interessante se ligar que são habilidades motoras diferentes. Beleza? Excluir. É... Letícia KK8101. Boa noite, gostaria de saber se o peso interfere muito no desempenho da corrida. Letícia, interfere, viu? infelizmente interfere cerca de 80% do nosso custo metabólico da corrida é só para sustentar o nosso peso então se a gente está mais pesado, a gente acaba que gasta mais na sustentação mais energia na sustentação do que no nosso deslocamento em si tá? o peso traz uma consequência muito grande que é o aumento do impacto e a cada momento que você apoia, está no chão, você vai ter uma força de reação do solo maior também contra o seu corpo e isso vai agredir mais seus músculos, suas articulações Gerar um impacto maior né, no seu organismo. Por isso, e não só por isso, mas também que corredores de elite são todos magrelos, né, os caras que correm aí, porra, não pesa nem 50 quilos, porque carregar menos peso, ok? Basicamente é isso. O piso interfere sim. Eu pela pergunta, Luciano Pedrosa, minhas unhas. Estão tu, todas pretas, não sinto dor, mas parece que vai cair, é normal em um alto volume? Luciano, não é normal, cara, normal no, no sentido de que tem que acontecer isso, mas acaba que muitas pessoas acontecem, então, acaba, pode se dizer que é normal, mas não acontece isso, por exemplo, comigo mesmo não acontece. Um dos pontos que a gente tem que entender para que isso não aconteça, das unhas ficarem todas pretas, né, é entender porque, o que traz uma unha ficar preta. né? Então vem aquele ponto de você pegar o seu dedo da mão mesmo pressionar ele, você vai ver que ele vai mudar a cor, se sua unha não for pintada, é claro, ela vai mudar a cor por conta da pressão aplicada na ponta do dedo. Então se você corre aplicando muita pressão na ponta do seu dedo, quanto maior for o volume que você está correndo, mantendo essa pressão na ponta do seu dedo, dos pés, esse sangue aqui vai pressionar a sua unha e vai fazer com que tenha ali as fissuras nos vasos e acabam gerando bolha, deixando preto, né? Que é muito por conta dessa pressão exagerada. Pode ser também por conta de uma pressão do tênis em cima, né? Batendo ali, ou então o tênis batendo na ponta do... do o pé batendo na ponta do tênis, né? escorregando cada passo. Pode ser várias situações. Mas é interessante a gente pensar que quando a gente corre a gente mantém os dedos de certa forma espalmados dos pés para cima e apoia aqui você não vai botar muita pressão não vai fazer aqueles dedos de garra né e isso tira a pressão na ponta dos pés diminuindo as chances do aparecimento dessas unhas pretas beleza espero ter te ajudado é... Ah, amador aqui ó agora vem a pergunta amador é, sou sedentário e fiz uma cirurgia bariátrica e vou começar as atividades físicas agora Consigo correr 20km até o final do ano? Amador, vai depender, porque não é só uma situação de, de estar sedentário agora ou se você é sedentário ao longo da sua vida inteira, né? Então, e outro ponto é, é só a questão do peso em excesso que você tinha anteriormente, né? Que te trazia essa dificuldade para você ser sedentário? Tem algum outro tipo de lesão ou problema associado na sua estrutura que lhe impedia... É, de praticar atividade física Qualquer coisa do tipo Isso a gente tem que olhar Correr 20km até o final do ano Foi mais ou menos como eu fiz a brincadeira no começo Da esposa do, do nosso colega aí Que apareceu com a pergunta Que queria correr a São tivesse no final do ano 20km? Você consegue sim, é possível Mas em quanto tempo você vai conseguir esses 20km? Qual a velocidade no qual você vai é, executar isso? Aí já são outros 500 Mas é interessante a gente pensar que essa progressão tem que ser aos poucos, de forma segura, beleza? Mas é possível sim você realizar isso. Como? Entra com a gente lá no Clube Corrida Perfeita, baixa o aplicativo. Segue também o Elton, ele é um cara bariátrico maratonista, que já se aventurou no mundo da corrida, e tem feito várias coisas, várias outras, e não é limitação para ninguém é, ter feito uma cirurgia bariátrica, ou vindo de uma vida sedentária, a corrida é transformadora. Vamos lá, simbora. Obrigado pela pergunta. Ó, Foi o Ivanzinho que mandou a pergunta da, da de São Silvestre. Olha o Ivanzinho de novo. e 42, Ivanzinho. É melhor usar com parâmetros FC ou pace nos treinos? Sim. Ivanzinho, depende do treino, o que você quer focar no seu treino. Se é uma questão de ritmo, muitas vezes é, muito interessante, é melhor que você foque no pace, beleza? Se é uma questão que você quer que o treino seja leve, pode ser mais interessante que você foque na frequência cardíaca. Uma coisa é o output, que seria o pace, e outra coisa é o input, a coisa interna, que seria a sua frequência cardíaca. Pace externo e a frequência cardíaca interna, como o seu corpo está respondendo naquele dia. Então, a depender do objetivo do seu treino, é melhor você seguir uma, uma, um parâmetro ou outro, beleza? Isso vai depender do que você quer alcançar com aquele treinamento, ok? É sempre interessante você usar, ter disponível tudo à sua mão para isso, né? e depois analisar todos os dados, mas durante o treino você referendar um ao outro. Ainda mais se a gente for traçar como método, utilizar o pace em locais com altimetria muito variada, isso acaba atrapalhando muito o plano do seu treinamento, beleza? Valeu, Ivanzinho. Obrigado por mais essa pergunta, cara. Jonathan Angelo... Ah, cadê? Meu amigo, pode indicar. Eu já, já falei disso aí. Valeu. É, deixa eu ver aqui. Júlia Namast, hernia lombar. É possível correr? Júlia, é sim. É sim. Só que você tem que prestar atenção quanto ao seu fortalecimento, mobilidade do seu quadril, da sua pélvica, do seu tronco, para diminuir a tensão e o estresse provocado na sua coluna com a atividade física e principalmente a sua técnica de corrida. Como é que você está absorvendo esse impacto ao longo da corrida. Às vezes um ajuste de passada, um aumento da cadência, pode favorecer para que você diminua esse impacto que chega lá nas suas costas. Fazendo com que você possa correr tranquilamente. Beleza? Obrigado pela pergunta. Alcila Serda G2. Jesus! Tenho 62 anos. Sou do essencial do CP. Opa, valeu-se. Obrigado pela confiança. Já fiz 15 km a 6. Mas minha cadência é de 170. Como melhorar a cadência? Pisada e inclinação. Alci, assim, como você pode ver lá dentro do nosso aplicativo, existem é algumas dicas que a gente fala. E uma delas é primordial, que são a execução dos educativos. Você vê que na própria execução dos educativos, enquanto a gente está trabalhando com uma pliometria ali, uma, um, uma série de apoios rápidos no chão, a gente está sempre trabalhando com frequência rápida. Essa frequência rápida vai te ajudar também nas questões neuromotoras para você executar uma frequência de perna é, mais ágil, mais acelerada. Então você pode... Ah, vai te ajudar muito a melhorar a sua cadência fazendo isso. Outra coisa que você pode auxiliar é a utilização do metrônomo. Você vai lá e ajusta o, o ritmo que você quer colocar: 176, 180, 184, qual for. Aí bota lá para tocar para pipu, pipu, pipu, pipu, pipu, você marcar o passo, para você perceber o que seria um ritmo mais rápido de, de passar. Aí por vez você vai lá e vai revisitando esse som para não ficar doido com esse negócio batendo no ouvido o tempo inteiro. Beleza? Então isso vai te ajudar muito com o ajuste da sua cadência. Aumentando a cadência, naturalmente, sua pisada tende a vir mais para baixo do sente centro de gravidade, ali, mais para baixo do sente centro de massa. Beleza? Isso vai te ajustar para que você se freie menos durante a corrida. E a inclinação? Bom, os exercícios de força, que inclusive você encontra lá no aplicativo de Corrida Perfeita, vão te auxiliar muito a ter o melhor domínio do seu corpo para poder inclinar ele E os educativos? Também a percepção do seu centro de gravidade. Se você está projetando ele para frente, se está para trás. Porque corrida é percepção e você tem que fazer diversos exercícios. Tem que fazer? Não, não é que tem, mas é interessante que você faça para você melhorar a sua percepção. Tanto a sua relação do seu corpo com o espaço, quanto a sua coordenação motora. Para você conseguir ter um melhor domínio do seu corpo no espaço. Beleza? Então, segue firme no Corrida Perfeita. Qualquer coisa, chama os nossos treinadores lá no chat. Para tirar qualquer uma das suas dúvidas. Lembre-se que eles estão o um dia inteiro lá, é só acessar o chat, que vai ter um professor pronto para te ajudar em qualquer dúvida que você possa ter. Valeu pela confiança, Alci. Vamos junto, lado a lado, uma corrida perfeita. Fábio Tutia. Seria melhor usar o mesmo tênis em todos os treinos ou ir trocando em cada treino? Bom, Fábio, se você, pud... se você tiver disponibilidade. Dispone... Se você tiver à sua disposição de diversos tênis É interessante sim você substituir o tênis Até porque você vai dar uma Uma, uma vida útil maior Para os seus tênis, porque você vai lá, corre um dia Depois você deixa ele descansando, aí a borrachinha Volta para o lugar, entende? Porque ela vai comprimindo, depois ela retorna Se você não dá o tempo necessário para ela retornar Para o local, ela acaba se desgastando De uma forma muito mais rápida tá? Perdendo assim As suas características originais do tênis Então se você puder ir Deixando ali um de reserva, troca um, troca outro, e até mesmo para você ter tênis, se possível, que sejam mais estruturados, tênis mais leves, é, tênis que vão te ajudar a ter uma percepção de corrida diferente, para você ter um ajuste seu, da sua corrida de maneira diferente. Isso também é bem interessante, tá bom? Valeu. Luiz César Menezes, André, é Andrei, tá, gente? <risos> Andrei, um tênis com custo-benefício Legal para iniciar a corrida Cara, um tênis que me surpreendeu muito E que foi o Corre 2 Da Olympus, um tênis muito bom Cara, um tênis, para mim Eu achei um, um custo-benefício interessante Um tênis ali que você encontra Por volta de 500 reais sem promoção Nenhuma, em diversas vezes tem inúmeras promoções aí. Você pode encontrar o um bicho aí Por 350, 300 reais É um tênis bem interessante para a com ele lá na bota pra correr, que inclusive foi uma, uma corrida que o pessoal da Olympics me chamou, nunca tinha posto tênis no pé nem nada, aí você ganhava o tênis, né? Aí eu fui correr com ele, peguei lá o tênis na... que se ganhava junto com a inscrição, botei no pé e corri com ele, até por indicação do Ricardo Rich, grande cara do Três Lados da Corrida. Ele falou, pô, André, eu tava lá com dois tênis, né? Um, um que eu não tinha corrido também, <risos> que era do da Olympics, que é o da placa de grafeno, e o. E o outro era o corre. Eu falei, cara, o que, que você acha? O Andrei, na boa, vai com o corre dois que você não vai se arrepender. E eu não me arrependi. Tênis bem gostoso, leve, respirável. Um tênis bem justo, digamos assim. Acho interessante. Vai lá, dá uma olhada. Mas lembre-se, quem escolhe mesmo o tênis é o seu pé. Beleza? Como que ele vai vestir o seu pé e tudo mais. Se vai ser confortável ou não vai ser confortável. Valeu. É... Temos mais perguntas por agora e o bichão tá balançando aqui, já são 20 horas e 4 minutos nessa segunda-feira dia 13 de fevereiro, olha lá, o mês já acabou, na verdade o ano tá começando né, porque semana que vem é carnaval e o ano só começa nesse país depois do carnaval, é isso mesmo? <risos> Bom galera, espero que vocês tenham curtido mais um encontro nosso aqui, a gente se encontra, acho que segunda-feira de carnaval, é sacanagem, vai aparecer aqui, né? Quase que não vai ter ninguém aqui para ficar trocando ideia comigo, né? Eu vou ficar falando sozinho. A não ser que o Bel apareça aí. Será que a gente consegue chamar o Bel? <risos> chamar a Ivete, a Ivete aí para fazer uma live com a gente, direto do trio, tirando as dúvidas sobre corrida. <risos> Valeu, galera. Então, aproveitem o carnaval, desfrutem. É, Saboreem, corram, cuidem da saúde de vocês Vamos ser felizes que a vida é agora Um grande abraço, bons treinos Fiquem bem e vamos junto, lado a lado uma...